Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um workshop da casa. Tema para hoje, escolha a melhor solução para aquecer a água da minha casa, termoacumulador ou esquentador? Desde já vos convido a ficar na nossa presença na próxima hora. Vamos dar respostas a perguntas relacionadas com este tema, como qual a melhor escolha em termos de rentabilidade, eficiência e economia destes aparelhos. Vamos também ver as características de cada um e as regras de segurança. Já sabem que podem colocar as vossas questões nas nossas páginas das redes sociais, Facebook e Instagram. Se possível, nós damos resposta no decorrer deste workshop, se não garantimos que mais tarde todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Para nos falar sobre este tema. Temos uma representante da Ariston e que dá apoio comercial na zona sul do país. Duas boas-vindas à Natália Andrade. Olá, Olá Natália, obrigado pela tua presença no obrigado, nosso workshop, bem-vinda. Natália, eu propunha que para este tema começássemos por falar uh, que as pessoas, quando decidem um termo ou um esquentador, qual é a melhor uh, opção? É exatamente, isso. o que é que tem que pensar primeiramente? É assim, é sempre complicado darmos um, um conselho de imediato à pessoa a dizer escolhe um esquentador ou escolhe um termo porque se temos gás em casa, podemos optar realmente por ter o esquentador. Se apenas temos eletricidade, já temos que pensar que só temos uma fonte de energia e sim um termoacumulador. Então essa é, é sempre... a diferença que nós vimos logo e é Exato. mais óbvia. é o então, mais óbvio. Electricidade gás, eletricidade, pronto, traz-se por aí. E depois, qual é que é o próximo passo? Temos que ter em consideração também a casa onde vamos instalar, não a é? A casa, os pontos de água. Uma coisa muito importante, o esquentador obriga-nos sempre a uma... Portanto, empresas certificadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia a fazer a instalação. Ok, isso é importante que tu referires. Porque não é qualquer pessoa que pode fazer a instalação no esquentador, de né? todo, temos que de deixar, deixar bem explícito essa informação. Aliás, aproveito também para dizer, Exato. nas nossas lojas nós temos à disposição esse serviço, basta-se dirigir ao nosso balcão de serviços e solicitar a instalação e irá receber a visita de um técnico credenciado. Exato, portanto, vocês têm o apoio que é muito importante. Uhum. Pronto, para um esquentador, um técnico, um técnico não é um técnico, é um profissional do setor, um canalizador pode fazer a instalação é qual é outra diferença que existe é a na, grande diferença na instalação é que, Sim, é, portanto, esquentadores sempre pessoas certificadas para o fazer, num termo um canalizador pode o fazer. Olha, já agora em casa da varia nunca devemos retirar o aparelho, não Nunca retiramos não é? o aparelho da parede, exatamente. Porquê? Porque a assistência técnica desloca-se à casa do cliente e vai ver exatamente todas as condições de instalação, Uh, se há falhas de rede, se há falhas de gás, há... vai haver sempre nos esquentadores todos os problemas inerentes uh, à sua instalação e no termo a mesma coisa, se é uma, uma, um problema de, de uhum. pressão de rede, se é um problema de, um, mais técnico, pronto, ou calcários, ou qualquer coisa que possa acontecer. E por vezes acontece a pessoa trazer ao local onde fez a compra Exato. o aparelho é um e de é o um que devemos fazer. Porque a não é? assistência técnica desloca-se à casa do cliente para ver o problema, é, é o melhor. Okay. Em caso de substituição, a própria marca substitui no cliente o meu aparelho. E aí temos só contactar a linha de apoio ao cliente Exatamente. e, e a própria marca vai no à a casa. No caso aqui do vem sempre pedir o vosso apoio. Normalmente a pessoa vem sempre aqui pedir um apoio, entra sempre em contacto com nossas linhas de assistência, qualquer marca tem, e aí depois é encaminhado um técnico à casa do cliente para fazer essa assistência. E qual é o próximo passo? Não te dizias temos que cada casa é um caso, não é? Exatamente. O que, o que podemos concluir que não é o melhor... Ou... O esquentador não é melhor que o termoacumulador e vice-versa, não é? Cada um é de acordo com as suas necessidades. Exatamente. É. Exatamente. Pronto, porquê? Porque uh, o esquentador é uma coisa fácil, é uma coisa de, de consumo contínuo. Desde que tenhamos gás, temos sempre água quente disponível. Um termoacumulador é diferente, é diferente porque acumula água, tem uma resistência ligada a um termostato que vai aquecer essa água. E por aí uh, as grandes diferenças, pronto. este. Água quente instantânea, ali temos sempre temos tempo, um tempo de aquecimento. Essa é uma das principais diferenças. Sim, sim. E depois também conta o número do agregado familiar, não é? as pessoas que vivem em casa e que vão usufruir de um destes aparelhos. Exatamente. Um esquentador, desde que tenha só um ponto de consumo, qualquer, portanto, o agregado familiar, usando sempre a mesma casa de banho, podemos dizer assim, o esquentador alimenta sempre esse ponto de consumo. Termo acumuladora. Normalmente aconselhamos 50 litros de água quente a 40 graus para um banho por pessoa. 50 litros por pessoa, Sim, essa exatamente. informação é importante. Exatamente. Então. Porquê? Porque lá está, um banho a 40 graus uh, é, é rápido, não é? É um banho rápido. E se houver duas pessoas, 50 litros já é muito pouco. Ok, então isso okay? vai ser, lá está, vai sempre depender do número de pessoas que vai. Exatamente. Utilizar. Por isso é que os, os termocomodores existem desde 30 litros a 300 litros de água. Pronto, há termoacumuladores bem maiores, quanto mais capacidade, maior é o equipamento. Não é? O que não significa que possa ser melhor, não é? Não é melhor, é mais cobre, dá mais cobertura ao agregado familiar. Claro, quanto maior o número de pessoas, Exatamente. mais necessidade de termos o ter um maior número de litros. Exatamente. E no caso do, do esquentador? O esquentador tem a ver mais com os pontos de água. Portanto, se temos só uma casa de banho, um de 10, 12 litros que consegue alimentar. Se temos dois, dois pontos de água de consumo, aí já é aconselhado de 14 litros para cima. Há uma questão que me surge muito... Eh, por vezes a água demora muito tempo a chegar à casa de banho. Há uma justificação para isso, ah, não é? Ah, quando temos a tubagem mal isolada é um dos fatores e quando o ponto de... portanto, está muito distante o ponto do, do contador, até ao ponto de água a distância é muito grande, tem tudo a ver. Uhum. No termoacumulador é, é mais mais corrente, portanto, desde que chegue a água quente, desde que haja água quente, um alcomodor uhum. é mais coesa, uh, portanto, não há tanta variação. Olha, e regras de segurança? O que é que tu recomendas para cada um destes equipamentos? Então, regras de segurança. Segurança, uh, aqui nos esquentadores, como, como nós falámos de início, Exato. sendo uma empresa certificada, normalmente emite sempre um termo de responsabilidade em como ficou tudo bem instalado. Uh, portanto, uh, tem tudo a ver com a exaustão, mas há alguma coisa que nós possamos fazer na, na nossa casa para para garantir a segurança do, no caso do, do esquentador? É assim, como tu pedes sempre para um instalador de fazer essa instalação, ele próprio verifica se é adequado para fazer a instalação. Há certas normas, pronto, é a ventilação, a exaustão dele, tudo isso são regras de segurança e hoje todos os esquentadores vêm com muita segurança, a segurança está muito apertada, não é? Portanto, vêm com muitas sondas que... Se houver algum sobreaquecimento ou, ou, ou acumulação de gases, eles desligam por segurança. Então, ao contrário até do que se possa pensar, é um aparelho seguro? Muito seguro, muito seguro mesmo. E tu aconselhas que possamos desligar o, o gás se nos ausentarmos um período prolongado de casa? Sim, se é segurança... Isso também já é, sim, uma, já é uma sim, regra de segurança? Sim, sim, sim. sim, sim. Uhum. E no se, caso... Por de... norma temos essa tendência, não é? Vamos sim. embora por um período, desligamos, ao tempo, há quem faça água e gás e pronto, uhum. desliga claro. sempre. Sim. E no caso do termo acumulador? Que o regra de segurança que já pode haver uma vez que as pessoas já ficam próprias para, para instalar este tipo de aparelhos aí? Já há necessidade de ser um técnico? O que é que nós podemos fazer em termos então, de segurança? Então, a nível de segurança é muito importante sabermos a pressão que temos na nossa rede. Portanto, é uma, é uma das coisas, é um dos fatores de, de, de, de realmente importância. Porque, e de que forma é que conseguimos saber? Aí lá está, convém -se sempre, um cano em colocar deslocar-se ao local. porque é Porque tem forma de os medir, de medir a, a, rede que tem na, a pressão que temos na rede. E porquê é que é importante? Porque porque se houver muita pressão uh, o termoacumulador tem estas válvulasinhas de segurança. Okay. Normalmente devemos ligar com estas mangueiras de cristal. Devemos ligar sempre assim, esta mangueira de cristal aqui a este biquinho que é para ele esgotar com um esgoto, ok? Portanto o termoacumulador aquece a água e expande, não é? A água uhum. quente depois vai expandir. E se houver pressão a mais dentro do termo esta válvula tem essa função. Ela vai verter água, portanto, por isso deve estar ligada à mangueira cristal, para a pessoa também ir vendo a quantidade de água que está a purgar. Okay? Quando há muita pressão e ele está a pingar muito ou está a verter muita água para ir pela válvula, o recomendado é pôr sempre um vaso de expansão. Okay? Se for necessário ainda, poderemos ter que instalar também uma válvula redutora de pressão, que é estas pecinhas assim, que ficam sempre ligadas uh, junto ao contador da água, nunca ao pé do termoacumulador, ao contrário do vaso de expansão. O vaso de expansão fica sempre à entrada da água do termoacumulador para fazer a função, para, para, para ajudar a, a expansão do calor. Uhum. Aqui fica sempre ao, ao pé do contador a mais de 15 metros do, do termoacumulador, que é para reduzir realmente a pressão. Normalmente para três bares é o indicado para ter. Tudo os... isso são consideradas regras de segurança. Exatamente. Pronto. Outra outra coisa de segurança no, nos termoacumuladores é a proteção das cubas. Estas estas pecinhas normalmente vêm, com os, vêm sempre com os termoacumuladores são uniões dielétricas. Okay. É fornecido é assim. com o equipamento. Normalmente vêm sempre com os equipamentos. Então eles, elas a função delas é proteger o termoacumulador da corrosão. Portanto quando há uma junção de dois metais esta peça vai fazer essa função, vai proteger a corrosão. Ok? Uhum, ok. Pronto. Sim, mas também temos disponível na loja, nas nossas também, lojas também. Sim, para substituir. sim, sim. Quem não tem, ou porque estragou, ou porque deu um aperto a mais e partiu, exato, na vossa loja também conseguem sempre adquirir estas peças. Ok. Natália, tenho aqui uma pergunta que é relacionada com a assistência técnica. Sim. Com o termocolador, posso tomar banho sempre que quero ou tenho que esperar que aqueça? Tem sempre que ter um tempo de aquecimento, sim. Tem que esperar. Sim. Ok. Não é água instantânea, ok? A água entra fria e vai aquecer. Não sei uhum. se está aquela imagizinha para a gente mostrar o, como é que ele normalmente funciona. Era bom. Uh, Tanto a água fria aquece com a resistência ligada a um termostato. A pessoa pode selecionar é, a tem temperatura. A, está, é é. Uh, a água fria normalmente entra sempre deste lado e fica por baixo. Depois a água vai aquecendo e a saída da quente é sempre lá em cima. O que é que é muito importante também para garantir que a água não arrefece, porque há vários modelos, há várias situações de entrada de água. Esta, esta entrada de água, se for de jato, vai arrefecer a água quente que está já no termoacomodor. Daí a cor é vermelha. vermelha. Exatamente. Quando entra por expressão, ou seja, tipo efeito cogumelo, porque ela parece um expressorzinho de rega, Aqui a água mantém-se por baixo, não vai arrefecer tanta água que já está quente com o equipamento. Tem se uma durabilidade da água maior. Ok. okay. Olha, relacionado também com, com, a com a assistência técnica, quem tem uma caldeira da Ariston. Sim, uma caldeira. Uma caldeira Sim. faz aquecimento central e faz a função de um esquentador. Uh, qual era a dúvida? <risos> uma caldeira como? como é que como é que funciona a assistência técnica da de... é a mesma situação é, mesmo, é, é, sempre, igual, chamar, é? sempre chamar sempre chamar a assistência a assistência vai à casa do okay. cliente e vai verificar seja qual for o equipamento sim, a assistência sim, técnica sim. desloca à sempre, casa sempre, do cliente sempre sempre sempre aparelhos, decentadores termoacumuladores, caldeiras bombas de calor tudo isso são equipamentos que aquecem água e têm essa função e não saem do local onde são instalados o, instalo... o... a própria assistência Exatamente, vai à casa do, faz, do cliente em é consideração sim, sim, esse aspecto. Sim, sim. Olha, a tua pergunta podemos desligar o termocolador para poupar luz? É um erro. Em, em uso contínuo é um erro. Porquê? Porque se nós desligamos o equipamento, ele vai arrefecer a água que lá está, que lá está, lá está dentro. Normalmente hoje, já todos eles são chamados inteligentes, têm termostatos inteligentes, conseguem manter a temperatura da água, e oscilam só para manter aquela temperatura quando não há um uso corrente. Uhum. Okay? Então não há essa necessidade, não, não é? Não há necessidade, porque se tu desligas, a água arrefece quando ele volta a aquecer, vai-te ligar a resistência sempre no máximo para voltar a aquecer a água. E aí, pronto, há uma chamada de energia mais mais forte e vai-te consumir mais energia. Certo. Olha, por agora falássemos em relação aqui aos, aos esquentadores, os esquentadores, os tipos de gás. Uma vez que funciona com Pronto, o gás. Há, há realmente gás canalizado, que é conhecido pelo gás a gás Sim. canalizado, isso é, isso é gás um assunto natural. Isso sempre muitas dúvidas sobre o um tipo de gás. É, é é uma coisa que faz muita confusão, porque o gás canalizado, o primeiro gás canalizado que existiu era o gás de cidade que chamavam que chamavam gás de cidade, é o gás propano, e depois quando, quando veio o gás de natural. É canalizado também, hum. mas são dois modelos distintos, ou seja, o gás natural requer mais uma abertura maior, porque é um gás mais leve. Então temos sempre, mesmo os injetores do, dos esquentadores, são mais largos para, para o gás natural passar, para a queima, para a sua combustão. O gás propano e gás butano é um gás mais forte. Se instalarmos um esquentador com o queimador de gás natural num gás propano, há perigo de incêndio. Lá está, é sempre importante ser um esquentador. Ah, um é por acaso ir perguntar precisamente Exato. isso: havia a possibilidade de incendiar o aparelho? Há, ah, há. Ah, quando há uma má instalação e pomos um gás, isto é o, é o mais corrente, um, um esquentador de botano propano instalado, peço é, desculpa, um esquentador de gás natural instalado no gás propano ou botano, pode realmente incendiar. Okay? Mas uma vez que o técnico vai fazer esta instalação. Tem que o verificar, Exatamente. lá está. Por isso o termo de responsabilidade. E isso, tudo isso é muito importante. É sempre importante ser o técnico certificado. Uhum. Há alguma coisa mais que se uh, falar em relação aos tipos de gás? Pronto, tens o gás, uh, de, estamos a canalizar, portanto, natural e propano, e uhum. há o gás de botija, portanto, que é o, o butano e propano também. As botijas grandes são propano, mais pequenas também há botijas de 11, de 11 kg propano, mas normalmente são conhecidas as, aquelas maiorzinhas Maiores, é? sim, que são uhum. as de propano. As butano são, são as botijas mais correntes, hum, mas pronto, são gás de garrafa. São, o desconforto maior é ter que acaba, não é? Um gás dentro, o gás dentro da garrafa sim, acaba. Isso sim, é ser substituído, não é? Exatamente. E temos que substituir a botija, pronto, é o pronto, mais desconfortável. O que já não acontece aqui com aqui aí, temos outra exato, diferença. Exato, aí temos a diferença também maior, exatamente. Então eu aproveito agora. Para tu enumerar as vantagens e desvantagens de cada um deles. Uma vez que já chegámos à conclusão que não existe um que é melhor, é Exato. de acordo, com, de acordo de as com as nossas necessidades. necessidades. Exatamente. Exatamente. Quais é são as principais vantagens e desvantagens de cada um? Por exemplo, agora aqui o termoacumulador. Estiveste então, a falar do esquentador? O termoacumulador, a desvantagem, a grande desvantagem é o tempo de aquecimento, o espaço que ele ocupa, não é? Ele é, é normalmente são, são, ocupa muito mais espaço. Um, e quando. Pronto, Toda todo esta logística aqui com o espaço e, e, e, e agora perdi-me, não gostava a dizer. Do espaço que ocupa, que não é? Que ocupa, exatamente. Claro. Pronto. Uh, o esquentador, a vantagem, pouco espaço, desvantagens uhum. é mais ter que ser mesmo o técnico certificado, ter que ter atenção ao tipo de gás que estamos a instalar, a exaustão que ele tem, por vezes pode ser preciso ser exaustão forçada ou ou não, depende das condutas como é que estão instalados, tudo isso são fatores que são, são muito importantes de, de, de ver, que vai dar então a, a parte da desvantagem e a vantagem do esquentador face ao termo E o tempo de aquecimento da água também pode ser considerado uma vantagem ou uma desvantagem, não é? Exatamente, aqui é contínuo, desde que tenhas gás e água é sempre um aquecimento contínuo, a água sai continuamente quente, ali é a tal desvantagem quando fazes um banho, Tens que esperar novamente que ele aqueça, Bom, em capacidades pequenas, não é? Portanto, imagina num agregado duas pessoas, se um fizer bem de manhã e outra à noite, ok, 50 litros podemos associar que vai dar, mas aí num agregado de duas pessoas recomendaremos sempre no mínimo 80 litros de... É Mas utilizado. esse aspecto atualmente já foi melhorado em relação aos modelos antigos de termoacumuladores, não é? Já se nota uma evolução e uma diferença nesse Pelos aspecto. Pelos termostatos que tem, pelo, pela parte sim, sim, sim, uhum. sim, já se nota muita diferença. Olha, e a diferença entre verão e inverno, há uma diferença também, não é? Aqui em nos esquentadores estação. então nota-se muito, sim. porque Porque o caudal, portanto, o esquentador aquece a água, a água é um delta T de 25. Ou seja, então, ele eleva. Pronto, eleva-nos a temperatura a 25 graus. Então, tu no verão tens a água muito mais de quente. T 25 é isso? Delta de T25, portanto, Porque ele sobe a, a 25 graus, exatamente. Correto. Então, tu no verão tens uma temperatura, imagina a água vem ali a 18 graus, mais os 25 graus que ele aquece, tens uma temperatura já quente na água que vais tomar bem. Certo? Certo. No verão, no inverno. Ele eleva até 25 graus, mas a água vem, imagina, a 10 graus. Tens 35 graus para um banho, que é muito pouco, ok? Nós normalmente vamos banho aqui... De qual é por... que é a Não, Normalmente que vamos banho a 37, 40 graus, pronto. Perto Não, dos 40 sim, graus? Sim, sim, uhum. sim. E, então vai ser por aí. A solução no inverno é estrangularmos um bocadinho o caudal da água para poder dar mais rentabilidade de água quente para os banhos. E no termoacumulador também conseguimos regular? Aí já é diferente, o termoacumulador pode regular, mas uh, mais temperatura ou menos, mas não faz esta diferença. Ok? Porque okay. a água vem, vem e no, na, na canalização não faz essa diferença. Olha, uma pergunta também relacionada aqui com, com este tema, nós devemos usar filtros anticalcário, não é? Exatamente, porque Então nos termoacumuladores é muito bom, porquê? Porque é o, o, o filtro anticalcário amacia muito a água e vai-nos proteger a cuba e a resistência do equipamento. A água traz tratamento traz, uhum. tra e provoca que, muitas vezes, os termoacumuladores ganhem calcário, portanto ganhem um, ali uma camada que pode corroer até as cubas. Então tu recomendas, não é? Sim, podemos recomendar sempre um, um, um filtro anticalcário, porque ajuda muito na dureza da água a, a proteger a, tanto a resistência como a cuba. No entanto, os termoacumuladores têm sempre um ano de sacrifício, chamado ano de magnésio, para proteger exatamente a cuba, requer uma manutenção, ok? Devemos fazer uma manutenção, ver como é que está esse ano de magnésio, esse ano de sacrifício, para ver se é preciso substituí-lo ou não. Ok, não, nos não termo é, é. E de que forma é que é? É uma, chamar uma assistência para, ver, para fazer uma verificação periódica ao equipamento. Só os técnicos é que nos podem dar essa indicação assim, de uma forma mais correta, mais correta não é? Mais correta, exatamente, conseguem. E nós conseguimos perceber, por exemplo? Sim, porque se tu desmanchares um termoacumulador com um calcário, é um cenário feio, uhum. é pronto, aquilo tem, tem muito... Mas só conseguimos ver se realmente fizemos esse trabalho, não Exatamente. Essa tarefa, só assim sim, conseguimos. Normalmente sim, sim. aconselhamos a todos os dois anos fazer uma, uma inspeção uma, para verificar como é que está o estado do ano, como é que está o estado da Cuba, para ver se é preciso substituir esse ano de sacrifício ou não. Ok? Ok. Olha, e falaste em Cuba, existe também a possibilidade de não ter um computador de verter. Quando ela, pronto, ela verte, se realmente tiver muita pressão, pode verter pela pela tal uh, situação que tínhamos falado sim, aqui. Sim, sim, sim. Se fizer corrosão, ou seja, se não fizermos uma manutenção, realmente ela pode verter, se houver corrosão, ela pode verter e aí foi a morte do artista, temos que substituí-la. Ok, eu tinha aqui uma questão, o termoalculador pode ser instalado numa casa de banho? Uh, não deve, por causa mas, da condensação, mas, uma mas, sim, é? mas uh, sim, podem instalar, mas devido à condensação da água, o calor que se sente nas casas de banho, não é todo mais aconselhado, até porque agora os termostatos e ali a parte de regulação, ao menos, são quase todos digitais e pode interferir ali com, com essa parte, mas sim, mas há quem instale. Hum, ok. Para duas pessoas, quantos litros é que é recomendado? 80 litros, no mínimo, sim. Okay. Com a mistura da fria, já vai dar uma rentabilidade já conseguem fazer o aumento dois bens. E quanto tempo demora um termo acumulador a aquecer? Depende da resistência dele, depende de vários Isto fatores. Isto é uma pergunta que surge sim, com muita pescoisa, é, é? Sim, imagina estar num sítio frio, num, num ponto que cá muito frio. Ele demora mais tempo porque o, o habitáculo dele está mais frio. Se estiver dentro de uma cozinha normal, por norma aquece, a, a resistência vai aquecer dentro da litragem dele temos de ver que tem a ver com, com os litros que ele vai aquecer. O sítio mais indicado num apartamento é na cozinha, então, para sim, fazer é instalação, mais comum, não é? Sim, sim, sim, sim. Uma cozinha, uma, a campanha numa despensa, se tiver lá a pontos de água, mas sim, numa cozinha, é o, mais, é o mais indicado. Quanto tempo demora a aquecer numa casa onde vivem duas pessoas? Uh, pois isso depende, é assim, depende sempre do termoculador que tem, da resistência que tem, da litragem que lá tem, imagina que a pessoa, em vez de 80, aqui estar mais à vontade e comprou um de 100. Tem um bocadinho mais tempo para aquecer que o de 80, porque tem mais água para aquecer. A resistência normalmente é a mesma e, e vai aquecer ma mais lento porque? porque tem mais água para aquecer. As marcas e os modelos também têm influência, não é? Tudo, tudo tem influência, exatamente. Olha, e agora, que soluções é que temos também para aquecer a água? Portanto, nós temos aqui outras, outras, para além do termo e também do esquentador, também apresentamos soluções ligadas Sim, na à sustentabilidade. Não há falar falaste numa caldeira que também aquece água e temos também painéis solares, não é, também uhum. que também aquecem tanto estás a falar em sustentabilidade exatamente uh, os painéis solares e temos e disponíveis temos, na, na, e te, nas nossas lojas exatamente as nossas lojas todas comercializam e bombas de calor que atualmente a aeroterapia é uma, uma fonte também estamos agora a começar a conhecer, não é, mas é uma fonte de energia renovável também que é muito está a ser muito procurada agora pelas pessoas é uma, tem tem uma parte e que vantagens é que Assim, é que que a, tem, é, optar, a vantagem exemplo, é, a a economia, não é a economia. Faça um termo da mesma litragem, por exemplo, tens uma poupança de 70% a 75% no consumo de energia elétrica. E a instalação, quem é pode fazer? Também um técnico, desde que seja um canalizador, que esteja habilitado e entendido, também consegue fazer. E traz benefícios que, imediatos, ao é, é, que, a, é a longo prazo, não, é? confer, não A mal. não ser que a bomba de calor seja split, ou seja, que tenha que te mexer com gases florados, aí já tem que ser um técnico habilitado também para o fazer. Tal e qual como o um ar-condicionado, tem que ter um, uma pessoa habilitada para mexer em gases florados. Porque há, há as duas vertentes, há as bombas manobloco e as bombas... Com split e essas split que têm gases florados, tem que ser mesmo um técnico também habilitado a fazê-lo. E o efeito de poupança vê-se imediatamente ou é a, a longo prazo? É assim: vais vendo mensalmente e consegues, em dois anos mais ou menos, rentabilizar o investimento que fizeste. É um custo superior a um grande é, é? É mais caro, o preço do mercado Exatamente, é mais caro. Exatamente, é, é? é um preço muito mais elevado, mas em dois anos, dois anos e meio, consegues rentabilizar o, aquilo que investiste porque vai poupar muito no consumo de energia elétrica. Uhum. Olha, pouco estamos aqui a falar dos capacidades de litros dos termos e em relação ao, ao, aos esquentadores? Os Esquentadores também têm várias capacidades, vais de 10 litros até 17 litros. Tem a ver, como eu já tinha referido, penso que tinha referido atrás, com os pontos de consumo, Pronto, um, se tens só um ponto de consumo de 10 a 12 Consegue alimentar. 10 a 12? Sim. Há 10, 11 e 12 litros que consegue alimentar um ponto de consumo, se tem mais que um ponto de consumo de, de, de água. Aí já recomendamos a partir dos 14 litros, 16 litros, 17 litros, que eles Então no caso do esquentador também temos de ter em consideração as pessoas que estão em casa, que fazem parte do agregado familiar e que vão utilizar. Sim, se quiserem, o, o imagina-se se houver duas pessoas. O, teu colega, o que é que tu recomendas? Por exemplo, entre um e outro, já falámos aqui da, da capacidade dos termoacumuladores, por exemplo, num, num esquentador, uhum. o que é que tu recomendavas? Por exemplo, uma família de quatro pessoas, o que é que poderia ser? depende sempre, se a pessoa tiver gás, tiver dois pontos de consumo, uhum. aí já terá que ser, e depois é assim, tem, tem que ser se sempre a... Eu fazer esta pergunta, porque sim, é, uma, é uma dúvida que surge bastante relacionada com pergunta. Com, com Mas lá está, dados. é uma questão que temos que ver sempre, o, a, a condição, onde é que vai ser instalado, como é que vai ser instalado e para quantos pontos de consumo vai ser instalado. As condutas de exaustão é muito importante, portanto, se houver uma conduta de exaustão de um prédio, por exemplo, onde haja esquentadores atmosféricos, ou seja, tiragem normal, e, tu, e a pessoa vai instalar um esquentador ventilado, que tem um ventilador que força a saída do, mono, do, do, do monóxido, pode não ser permitido. Então, já agora, qual é, que é a diferença entre o ventilado e os, os tiragens, tiragem normal, é, é como o nome diz, sai naturalmente, portanto, vai pela gravidade, ou seja, tens a saída do, do esquentador, deves ter 30 cm a direito e depois hum, a saída dele sempre, Perpendicular à, à conduta. No ventilado já podes, por exemplo, há pessoas que têm essa dificuldade, não conseguem ter os 30 cm a direito e instalam ventilados porque tem uma curva logo a saída do esquentador. Mas aí ruim é muito importante a pessoa saber se na conduta do prédio pode fazê-lo. Lá está, tem que ser sempre um técnico a verificar é sempre, vai, sempre, né? porque se tu tens, imagina, tu moras no primeiro andar, eu moro no segundo, tu Tu tens um, um esquentador normal atmosférico, eu tenho um ventilado, se eu vou ligar o meu, empurro os gases para a tua casa, e isso é prejudicial e posso okay. estar-te a prejudicar a ti. Por isso, lá está. São isso coisas... é um aspecto que realmente é importante é, é... e é lá pela nossa segurança, não é? Segurança, exatamente. exatamente. E por vezes acontece, as pessoas não sabem, desconhecem, instalam e depois pode, pode acontecer acidentes né Mas essa certificação é toda feita pelo técnico que nós solicitamos para correto, ver a nossa correto. casa. Essa pessoa tem que estar habilitada para ver essas situações todas. Olha, vejo que tu escolheste aqui alguns dos acessórios que é Exatamente, o esquentador opornar... para a exaustão dele normalmente precisamos sempre de um tubozinho de, de exaustão, para a subestanquecidade a fita de alumínio vai fazer a estanquecidade tanto portanto, em cima como em Isto é de um de complemento dos do, do do esquentadores. Não é? e Existe com várias medidas, não é? Existe. Portanto, a tiragem normal normalmente é 110. Para um ventilado ou para um esquentador estanque tanque, que é um esquentador mais específico, tem sempre que um tubo próprio, um esquentador de tanque, vamos dizer que é um, é um, um equipamento diferente do ventilado. Porquê? Porque ele tem um tubo duplo, uhum. onde vai pescar ar à rua e vai expelir o, o, o ar para a rua também. O ventilado faz só a extração do ar depois de queimado para a conduta. Okay? Okay. Por acaso não temos aqui nenhum trouxer era importante mostrar, mas não temos. Uh, pronto, no esquentador temos que saber, portanto, podemos instalar os de botija, portanto, normalmente o botano norma, normalmente podemos instalar, se houver já canalizado, com as, as liras flexíveis ou com a mangueira. Também os... não existe uma, uma medida standard para a mangueira, pois não. De comprimento? Sim. Não, tem a ver com tem a distância é um botija, exatamente. Muitas os pessoas pontos... também pensam Penso que existe que... uma medida já standard. Não, não, não. Normalmente um metro e meio, quase todas as habitações têm uma distância de um metro e meio, por isso é que já há estes kitzinhos Uh, é Maio. E Maio. Deve ser, penso eu que sim é. uhum. uh, Pronto, esta Quando, quando uh, tens a torneira Na parede, fazes a ligação já com Uma lira uh, flexível Para gás natural, normalmente -se são sempre estas as, as, as, as, as liras Que são próprias Lá está um diâmetro maior Que o gás precisa sempre de maior Para o gás natural precisamos sempre de um diâmetro maior Que o gás butano ou propano Vais a ver, é diferente uh, o diâmetro uhum. Depois os esquentadores, por norma, já trazem as, as liras d'água, mas temos de ter sempre as liras d'água para fazer a instalação dentro da entrada, como saída de, de, da água. Isso para o esquentador, não é? Para o esquentador e o termoalculador também, precisa sempre ah, é das dois, liras d'água, okay. ok? Portanto, eles estão aqui por causa disso. E no, no termoalculador também é muito importante, uma regra de segurança que eu estava a me a esquecer, é saber, e, e ver se o diferencial está instalado junto ao conteúdo, portanto, no, no quadro elétrico. Um diferencial 30 mA, para a sensibilidade ali do. do como é água e, e luz, é sempre importante ter esta Esse segurança. é muito importante. Exatamente. Sim, sim. E pronto, normalmente, às vezes a pessoa desconhece, mas sei que, por exemplo, em loja, os vendedores recomendam sempre. Pronto, isto é uma, uma pecinha que deve estar sempre no quadro, juntamente com o disjuntor, deve lá estar também este, este diferencial 30 mA. Tem aqui uma questão que nos dizem como escolher um termoacumulador mais eficiente. No então, fundo é tudo o que eu O, o termoacumulador, é? sim, o termoacumulador existem ainda os analógicos, que normalmente são classes C, e hoje quase todos os, os que são digitais são classe B. Não há melhor classificação energética que um, num termoacumulador que classe B. Ok? okay. A não classe ser B. classe B a não ser que já seja um híbrido que já tenha uma, uma junção de eletricidade com bomba de calor e aí já conseguimos ter uma classe A num termoacumulador. Ok. Olha, depois estamos aqui a falar sobre o termoacumulador híbrido, exatamente. Ah, exatamente, nem propósito. Ok. Pronto, então pode então, dizer Então, qualquer... o híbrido, o que é que temos? É um termoacumulador com água, normalmente, e tem por baixo uma mini bomba de calor, ou seja, ela tem um compressorzinho, vamos dizer que é um figurífico invertido, que vai fazer vai aproveitar o ar de ambiente onde ele está instalado, ele precisa mesmo ter no mínimo uma, uma quantidade de ar para estar instalado, vai aproveitar esse ar para uh, comprimir o gás que está nesse compressor e produzir calor para, a, para aquecer a água, ou seja, em vez de ligar a resistência vai ser a própria bomba de calor que vai aquecer a água do termoacumulador. Essa é a principal característica? Essa é a principal característica dele, portanto, tem uma mini bomba de calor que vai fazer poupança em 50%, faça um classe B, vai ser o mais económico. o esquentador elétrico? Sim. O que é que... O esquentador elétrico, são esquentadores que precisam de muita potência para aquecer, por exemplo, uma habitação, fazer os pontos de água todos, não sei se já existe no mercado, desconheço, mas normalmente tu para aqueceres, é o lavatório pões um esquentadorzinho elétrico, para aquecer o duche pões um duche elétrico, porque são esquentadores que precisam de muita amparagem para aquecer a água. Okay? São caixinhas. Uhum. Então que são é necessárias fácil. várias? Não é? Por, norma, sim. Por norma, sim. Há marcas que têm, realmente, eu recordo que havia marcas que têm esquentadores elétricos de maiores capacidades, mas já tem que ser corrente trifásica, portanto já obedece aqui uma série de, de coisas que um, um termo não, não requer. Olha, tínhamos aqui várias questões, tu falaste há pouco relacionadas com as bombas de calor. Sim. As vantagens e as desvantagens. Portanto, a bomba de calor é uma energia renovável, portanto, logo aí vai ser a grande vantagem dela é a poupança no consumo de energia elétrica. Portanto, e... É um investimento que nós fazemos uhum. de início, ok? Vamos ter que investir porque ela não é, não é um preço tão acessível no mercado como, como estes equipamentos, mas. Lá está, em dois anos, mais ou menos, dois anos e meio, conseguimos ter esse esse investimento, exatamente. Porque a bomba vai consumir muito pouco face a um termoacumulador. E tu aconselhas? Claro, sim, é o melhor, sim. E certamente também deve ter algumas desvantagens, não é? A desvantagem é a capacidade, tens de ter sempre um depósito grande também, não é? Um agregado familiar. Lá está, não há bombas de calor de 50 litros, não é? no mínimo temos de ter uma bomba de calor de 180, 200, 250, pronto, é, é sempre capacidades maiores. Uh, e a desvantagem é sempre o, o, a ocupação de espaço, o investimento inicial tudo isso é a desvantagem. Mas a, a, o, o retorno que vamos ter vai ser muito benéfico, para, para o consumidor vai ser muito benéfico. Ok. Então, em rapid que tu disseste, imaginemos que tu serias um vendedor da nossas lojas do Ramerlan, se um cliente chegasse à, à loja e te perguntasse, olha, realmente, o que é que eu tenho que, que escolher é optar entre um termoculador ou um esquentador, o que é que tu perguntavas? De, então, saber se real, realmente tem gás em casa, não é? Se tiver gás natural, penso que ainda seja a, a energia mais barata que a eletricidade. Uh, isso é importante. Uh, e saber se a pessoa tem espaço para instalar um, um termoacumulador ou não Portanto, isso é, é, das, é das perguntas que temos logo fazer porque a pessoa está habituada a ter um esquentador e por norma quando quer mudar e deixar de ter gás e, e pôr só eletricidade acontece muitas pessoas dizerem eu não quer ter mais gás quer ter só eletricidade e hum, saber se realmente o espaço tem a ser adecua para instalar um, um termoacumulador. Portanto, o espaço que, que, na, que nós dispomos é assim, para, para a instalação temos também que tem em conta. Exato, quem tem um esquentador? A partida é um será mais fácil para o esquentador, não é? Que ocupa menos volume do que o é, termoacumulador. É, é, é. E depois a parte da litragem por pessoa, pronto. É aquela parte que nós temos que saber quantas pessoas têm no um agregado, se fazem banhos seguidos, se não fazem, os hábitos e consumos de cada um, não é? O termoacumulador, saber que mais litros tem tem, é é não é Muito maior, claro. vai sempre. Então, se o é que é o um imagina é é o dobro, este não é o é que é o Exatamente, é que é o por é o que é que tu aconselhavas que fosse pelo, para o que é que tu o que é é o tua recomendação para a o recomendação para o que é que o que que o que o é que o se o uh, Ir lá um técnico, é sempre importante, claro. para saber realmente a parte de, de, de instalação, se é própria mas, ou não. Mas esse é, o, esse é o ponto a seguir, não é? Por sim, exemplo, sim, A sim. pessoa ao decidir, olha, realmente eu escolhi um, um termo a partir daí algum tema com o esquentador, a partir daí a escolha estava feita sim. e aí já encaminhava para o serviço de instalação. Sim, mas no entanto podemos tentar saber se a pessoa sabe, se tem uma boa exaustão, se não tem, se tem os tais, centímetros, os tais 30 centímetros a direito para fazer, instalar um esquentador tirar tiragem normal. Mas sem apresentar no a pessoa pode, pode se aperceber de, dessas questões? Há pessoas curiosas que sim, conseguem se aperceber, não é? Mas a, a maioria dos casos a pessoa sabe que tem lá um esquentador e quer substituir e pensa que pode substituir, e por vezes pode já não ser possível funcionar da mesma forma que funcionava um esquentador. Porque, como eu te disse, as, as normas e a segurança estão tão apertada nos esquentadores que antigamente o esquentador que funcionava pode agora chegar lá e não funcionar, porque as sondas atuam e não deixar o esquentador funcionar com a pessoa que deixa, não é? também requer alguma manutenção. Sim, pode ser. O, é o que é que tu recomendas? Sim, normalmente há quem faça a dita limpeza. Normalmente dizem, ah, vou mandar limpar Mas limpe, Essa limpeza de, de de também é feita pelos técnicos? Sempre, sempre. Sempre, qualquer, sempre. Qualquer, qualquer intervenção é sempre sim, feita sim, pelos sim, técnicos. Sim, sim, sim. E com que frequência... Com que regularidade é que o driver tem? Teoricamente, também tipo, os dois anos deixa de fazer uma, uma limpeza. E também pode depende ser do tempo de utilização, não é? A utilidade que nós temos para fazer. Exatamente, exatamente. Se calhar esses dois anos até se pode transformar em quatro se não utilizarmos muito. Se não utilizarmos muito, imagina frequência. quem só uma pessoa ou se é um agregado com quatro pessoas faz mais queima, já é preciso, se calhar, ter uma intervenção mais rápida do que, do que quem funciona menos tempo com o equipamento. Ah, tenho aqui uma, uma questão. Posso acoplar uma bomba de inércia a um sistema de termocifão? Um, pode. Assim, é bomba de inércia. Uh, não sei se é um depósito de inércia que o, que o cliente quer perguntar. Uh, Mas imaginemos que sim. Pronto. É seja. um complemento sempre para, para ter água quente disponível, não é? É sempre uma ajuda para, para, para ter mais água quente disponível. Então, nesta situação, tu te O termossifão, assim. É sempre difícil dizer que sim, mas uh, sim, para ter mais água que é disponível, sim. Uh, num sifão uh, é diferente de uma bomba de calor. O é? sifão tem aquela litragem, pode ser... Uh, há dois tipos de, de, de painéis solares, termossifão no telhado e o de, de circulação forçada uh, dentro da garagem, ou dentro de, uma, dentro de casa. E aí sim, podes fazer sempre um apoio com um pósito inércia, mas não sei se essa é essa a questão que o cliente estava a dizer, pois tentarmos perceber melhor se essa é essa a questão sim, que o cliente fez. mas partindo do princípio que sim, sim, portanto, sim. Tu, tu, diria, tu recomendarias, sim. ok. Um termocondor pode ser montado a montante de uma caldeira? Uh, no, no, a montante de uma caldeira, não estou a perceber a pergunta, peço desculpa. É, desta é difícil, sim, sim. Sim, é desta sim, forma que tem sim. aqui. Hum para fazer apoio à caldeira? Sim, eu é assim, sim. É o termoacumulador o, o, o termo tem um tempo de aquecimento, a caldeira no fundo é como um esquentador, é, é, faz a queima e tens a água instantânea, instantaneamente quente. Não sei se faz apoio, não, não é que faça apoio, um termoacumulador não faz apoio ao, à caldeira. Uhum. Ora, então, não sei se não, é essa a pergunta que o senhor sim, queria Sim, mas se for me... nessa situação, tu não aconselhas porque não vai fazer Sim, não vai fazer, não vai fazer apoio sim Olha, e, e recomendo por exemplo, mais de um termoacumulador uh, na mesma mais de um termo acumulador é porque também nos esta questão. As pessoas, por vezes, acham que aquele não é o suficiente. Tipo, dois, dois pisos e ter um termo um acumulador em cada piso. podem não fazer, sim. Aí só com dois pisos, não é? É um para cada área, então? Sim, é assim, a não ser que a pessoa queira pôr uh, em vários pontos da água. E quando se aumentou, por exemplo, o agregado familiar, a pessoa agora teve necessidade, de, de, ou passou a ter mais pessoas a viver uh, em casa, aí também há necessidade de, de substituir o aparelho? para Poderá, um, para poderá um. haver necessidade, sim. Nesse sei. caso é o que tu aconselhas? Sim, uma... para maior litragem. Claro, claro que sim. Ok. Olha, há pouco falavas também dos painéis lados, mas não desenvolvemos muito este tema. O que, é que, o que é que tu recomendas em relação, por exemplo, aos painéis lados? Sabemos que é virado para a sustentabilidade, não é? Exatamente. Também se permite Uh, de poupar muita energia não, não, é, não é de imediato, não é? Claro, e é, Isso é a, das a, a grande de color... dificuldade num painel solar é de inverno, realmente, nos dias como hoje, que está a chover, não conseguimos aproveitar a energia do sol para aquecer uh, a água e vamos ter que ter um apoio ou de um esquentador ou de uma, de uma resistência elétrica. Portanto, o painel solar tem essa pequena desvantagem, não é? Tem que ter sempre o apoio para, de inverno, conseguir aquecer a água. E as pessoas, para escolherem, o, o tipo de, de esquentador, o que é que deve pesar também nessa decisão? Para, para apoiar o painel, sim, sim, sim, tem que ser um esquentador muitos. termostático, sim. ok? Ele tem que ter entrada de água termostática para fazer uhum. a análise da temperatura. Se houver necessidade de arrancar o esquentador, portanto, imagina, que a água não vem à temperatura do banho que a pessoa tem Até o vai fazer a análise da temperatura. Exatamente, ele é termostático, portanto faz essa análise, arranca só se houver necessidade de aquecer água para complementar o, o, tempo de, o aquecimento da água para o banho de, de, da pessoa, porque ele é termostático e faz essa análise. E há pouco falaste nos inteligentes. É? E sim. nos ventilados também é. Tu, todos eles que hoje... agora são, são inteligentes. Também a maior parte que se vê sim, no mercado sim, já é, sim, não é? Sim, é Baixo nós abrimos a água e. A, e eles arrancam, exatamente. E ao fim de algum tempo aquece. Lá Exato. está, tem a ver com a distância, como tu disseste. Muito importante. Vê, a distância. Assim, normalmente há é na cozinha, é por... não é? E é mais rápido. Sim, sim. Tem a ver com a distância e tem a ver também com a proteção que temos nos tubos. Portanto, o isolamento que está no, no tubo é muito importante. A tubagem da água, se estiver bem isolada, não há tanta perca térmica e aí é, é, mantém-se mais tempo a água quente. Pronto, mal, vai passar a água? Exatamente, é muito ah, importante. Ah, isso é importante, pois. Se calhar é. muitas, muitas pessoas Pois, nem toda a, a gente desconhece. sabe -se, como é que tem o tubo isolado, não é? E por aí, é, é complicado um bocadinho por aí, mas pronto. É, é um dos fatores que ajuda a, a que a água não se desperdice tanto a temperatura da água quando chega ao ponto do duche. É o okay. isolamento da tubagem. E nos elétricos? os elétricos são, são equipamentos instantâneos por isso é que recomendo eu fiz essa questão porque as pessoas Sim. baralham muito Sim. Uh, ouvem falar no inteligente e no, no, não, não sabem distinguir entre os okay. inteligentes Me espera, é estás-me a perguntar elétricos quando vês um, Sim, uma ficha Exatamente. A, a ficha no esquentador não é que seja um esquentador elétrico ele consome gás okay. a ficha elétrica que ele tem é para o ventilador ou seja, para o motor que tem lá dentro para empurrar o monóxido okay? Okay. Não então, é que explica, este, ele... explica por favor este aspecto porque eu considero que é importante e é uma dúvida que surge muitas exatamente. vezes Exatamente, os esquentadores, quando, quando a pessoa vê uma tomada elétrica, não quer dizer que ele, ele não é elétrico. É assim um esquentador normal, não é? O esquentador elétrico normalmente são equipamentos pequeninos. Porque uhum. normalmente é os inteligentes, como tu falaste sim, há pouco. Sim, sim, sim. Que é, pronto, tem depois a, a saída mais larga do que normalmente um ventilado. Okay. O ventilado, como já tem o apoio da ventilação, é forçado a ventilação, tem o um motor elétrico, normalmente a saída dele de é sempre mais estreita por causa disso. Então tem algumas vantagens em relação ao. É assim, a, a desvantagem preço, não é o preço, e façam um É superior? É superior. É uh, muito mais superior, é uma diferença é um considerável? É um bocadinho, sim. Okay. sim, sim. Uh, mas a vantagem é, quando não temos hipótese de instalar um tiragem no normal, natural, temos que instalar realmente um ventilado, e aí sim ele tem que estar ligado à eletricidade para fazer essa exaustão. E por exemplo, quando nós deixamos, uh, queremos substituir o gás, imaginamos que tinha gás de botija e agora passamos para gás canalizado. Uhum. Há necessidade de substituir, por exemplo, o aparelho? Não, porque os queimadores são alterados, por norma todas as marcas uh, têm essa possibilidade. Retira-se o, o corpo queimador do botano propano pano e coloca-se o queimador do natural. E ele fica com o mesmo esquentador. E o mesmo acontece, por exemplo, com, com o fogão, não né? é? Uh, sim, exatamente. Normalmente, hoje, tudo, de, quando tu vende uma placa ou um fogão, já trazem até. Normalmente trazem um kitzinho já para gás botano por pano ou para gás natural quase todos eles já trazem isso. Os esquentadores, é que não, na caixa, hum, é sim. que convém sempre a pessoa que vem à loja perguntar ao vendedor este esquentador é mesmo para gás botano por pois. pano ou este, este esquentador é, é mesmo para gás é? natural. Isso é muito importante. Pois, Como a gente é a falou ainda há pouco, Exatamente. a densidade dos gases são diferentes, se meteres a queimar por, por pano no gás natural, vai poder incendiar o equipamento, não é? Por causa da densidade, portanto, tem muito mais abertura, a saída de gás é, é maior, e pode, pode haver acidentes desnecessários. Mas já tem acontecido, por exemplo, nós mudarmos, continuando aqui neste exemplo, sim, sim. a pessoa faz a alteração do gás do botija, por exemplo, ao gás canalizado, e há a necessidade de mudarmos de um esquentador inteligente, por exemplo, para para o elétrico. Para o ventilado? Sim, para o ventilado, Poderá exato. haver necessidade, sim, poderá, mas é assim, só mesmo depois... É, porque lá está, um esquentador mais antigo, Funcionava. Das formas, essa e essa, essa Imagina é feita que era um esquentador típicos. um esquentador mais antigo que não tinha as, as sondas de segurança ativas. O esquentador funciona, não é? Está a queimar, deita o monóxido e pronto, funciona. Hoje, como eles todos são munidos de sondas de segurança, se realmente acumular, se fizer sobreaquecimento e acumular gases, eles desligam. E por aí é que a pessoa vem à procura de um ventilado. Ai, olha, tem que vir trocar, ou disseram para vir cá trocar porque tem que ser um ventilado. Portanto, Pronto, eu coloquei até essa questão, Natália, por... porque aparece muitas é, pessoas é? nas nossas Parece. lojas equipadas com, essa, que, situação. Das, com, com, com, com uhum. essa situação. Porque pensam que agora, como fizeram esta alteração, tem que se optar por um uhum. esquentador ventilado. ventilado. Não, não obrigatoriamente, portanto, desde que tenhas uma boa exaustão, uma boa saída de gases, não tens, não tens que mudar com um ventilado. Não é, não é, não é essa a necessidade. E quais são as principais. Uh... Características, já agora do ventilado, já que falámos no, no tema. Portanto, o ventilado é, como eu te disse, tem um motorzinho lá dentro uhum. que empurra os gases, ok? Portanto, é, é forçado. É um preço forçada. superior, não é? Os ventilados forçados. É um preço sim. superior, exatamente. Daí justificar também o preço, sim, justifica. Sim, sim, sim. sim, sim. sim. Justifica Mas a grande, a grande diferença deles, pronto, é realmente esta parte da exaustão. Portanto, ter a, ter a tiragem forçada para empurrar realmente os gases. O tiragem normal, pronto, sai normal, sai pela gravidade. Tem, tem a tiragem normal. Olha, tenho aqui uma relacionada uh, com termoacumuladores. Para que servem ter acumuladores com Wi-Fi? Então, com Wi-Fi, <risos> atualmente, está na, tá na moda? Não, vai surgindo muitas APPs. Pronto, uhum. E o Wi-Fi é exatamente isso. Tu podes comandar através do teu telemóvel o teu termoacumulador. Além disso, por norma, emitem relatórios de consumo, Portanto, esta, esta própria... Mas só a, funciona com a dita aplicação? Só com a aplicação da própria marca, exatamente. Ah, e é fornecida pela própria marca? Sim, sim normalmente a marca tem a app própria para depois tu instalares no teu telemóvel e teres a noção... E pronto. qual é a vantagem? A vantagem, a grande vantagem é realmente os relatórios de consumo. Tu sabes aquilo que estás a consumir. Nós a percebemos é, mais a detalhe, então. Exatamente, tens a noção daquilo que estás a fazer de consumo. Normalmente, ele próprio faz-te conselhos para melhorar a tua utilização, Dão uh, uh, dicas, exatamente, sugestões... Exatamente, sempre por aí. A aplicação é mais se por aí. já muito hoje em dia? Já, quase, quase todas as marcas... Penso que quase todas as marcas já tenham também já aplicações Wi-Fi. Nós serviço. temos, Nós temos a, a, uhum. já termo-acumuladores com Wi-Fi. Uh, Começou-se a ver mais nas bombas de calor, mas agora sim quase todos os termos começam a ser integrados também Wi-Fi para poderes ter a tua app no telemóvel. Basta só Tás... baixar a aplicação e... e exatamente. Exato. E com o teu telemóvel podes... as portas... muito? Sim, já se procura muito. Sabes que cada vez mais as tecnologias são procuradas, sim, não é? Sim. Estão na ordem do dia. <risos> Pronto, e é por aí, sim. Outra questão, também relacionada com o termoacumulador. Tem obrigatoriamente ter uma saída de canalização? Se, para o acumulador, sim. Porquê? Porque lá está, quando este ponto de esgoto, nós falámos quando temos a mangueirazinha aqui instalada, deve estar ligada assim para um esgoto. Porque quando ele purga, quando ele deita a água, é mesmo para essa situação. Então, ter um ponto de esgoto é fundamental é muito importante ter lá ao ponto de escudo, Olha, e manutenção do termoacumulador? O que é que dicas é que nós podemos Então, a manutenção era aquilo dizer. que nós falámos, portanto, o ano de sacrifício, o ano de magnésio, está lá para proteger a cuba, ok? Agora, depende da dureza da água, tanto. Como nós dissemos, os, os filtros ajudam muito a tornar a água mais macia para proteger a cuba e a resistência. Porque tu, isso, tu disseste, é, é importante porque realmente tem a ver com a dureza da água, não é? Exatamente. Né? E tem, tem a ver mesmo. com a região também do país. Do é? da exatamente, exatamente. Cada por casa exemplo, é um caso específico. Antigamente, no Algarve, a água era mesmo muito calcária. Era mesmo uma água muito salobra, muito barrenta. Hoje já está mais tratada, já, já é melhor. Mas uh, era uma zona do país que tínhamos sempre muitos problemas, porque a água acabava por Ai, prejudicar peço danificar os aparelhos é? mais rápido que, se... por exemplo, uma, Sim, isso verifica-se não tem só nestes aparelhos, mas máquinas de lavar também, Exatamente. Voiça, a roupa, exatamente. roupa, tudo todo. validado com, o com a água, o calcário passa, é passa e depois destrói. É isso mesmo. E, mas, e para, além, para além disso, o que é que podemos também fazer mais para a manutenção do, do termo -acomador? Portanto, a manutenção é exatamente isso, é, é periodicamente fazermos a revisão desse ano de magnésio, ver se ele está em condições ou se tem que ser substituído, para quê? Para proteger realmente a cuba e para ela não corroer. Se ele não for substituído, se ele gastou, aquilo é uma pecinha que vai-se gastando com, conforme o calcário vai corroendo, o calcário agarra-se a é esse ano de sacrifício, a é esse ano uhum. de magnésio. Se não tiver, para se agarrar, vai-se vai agarrar às juntas do, do equipamento e vai corroer e vai-se vai estragar. Pronto. Então esse é o principal aspecto que temos em consideração? Sim, a, é manutenção fazer, dele, a manutenção dele, exatamente. A durabilidade dele é realmente fazermos manutenções periódicas uhum. para ver se é preciso substituir esse ano de magnésio ou não. Outra questão também relacionada com o terremoculador. Tenho um terremoculador há 5 anos. Devia chamar um técnico para verificar o equipamento? Sim, se nunca o fez. Se referis. não o sim. Deve de o fazer, exatamente. Deve sim. E, e se calhar até pode, deve acabar por substituir o para não? Não, se tiverem condições, não precisa Sim. ser substituído. Agora, Há pequenas reparações que se podem fazer logo na altura, se chamar -se uh, o... chamada reparação, não, de chamar técnico, só mesmo não é? de substituição de peça, ou seja, da, dessa peça do ano e de, de, de se for preciso uma, imaginar que resistência queimou ou qualquer coisa que aconteceu com a resistência, é no local também que, que é substituída a resistência e o ano. A nível de reparações é mais por aí. Outra questão também, com termoaculadores. Gostaria de saber sobre o termoaculador tem um o modo eco, portanto, económico, sim. e liga sempre ligado. É correto o termoaculador ficar o dia todo ligado? Sim, pronto, sim, há pouco sim. Para sim. O modo eco é, pronto, normalmente aprende os hábitos de consumo do, do, do usuário, portanto, o cliente... Tenho, por norma, o ritmo de vida é sempre o mesmo. Imagina, faço o banho de manhã e depois venho para casa à noite e só uso as águas quentes para os banhos dos miúdos ou para as loiças ou assim. E o modo é eco é exatamente isso. Aprende os hábitos de consumo do cliente e quando, normalmente, nas horas de vazio, ou seja, nas horas que ninguém está em casa, ele próprio baixa a temperatura do termoacumulador Normalmente para um banho a 40 graus, porque podes tu chegar à meio do dia e ires tomar um banho. Que é a temperatura que tu referiste há pouco, sim, que é sim, ideal sim. Para, para cada um, não e, e aí há sempre o consumo mais económico. Pronto, ele aprende aprendendo que de manhã tem que ter água quente para, disponível para tomar banho, ele sabe que o, o equipamento vai ter disponível a água quente para fazer o teu banho. É sempre por aí. O modo Eco é mesmo para isso, é para poupar, é mesmo para economizar. Exatamente. É outra questão que eu tenho aqui, mas é, ao fim e ao cabo tu, tu já respondeste. Tenho um termocomúdor que só usamos normalmente ao fim de semana, devo desligá-lo ou posso e devo mantê-lo ligado? Assim, uh, se usa só ao fim de semana até pode-o desligar, não é? Pronto, aí já é, é uma situação mais específica porque são só para esses há, dois dias, exatamente. não é? Pronto, no entanto, uh, imagina, há dois tipos de anos. Há o um ano magnésio, como nós falamos, e se for um ano eletrónico, que normalmente dá uma cobertura até maior de garantias aos, aos equipamentos. Aí nunca se deve desligar, porque aí o, o ano tem que estar sempre ligado à eletricidade, tem que ter, ter sempre a corrente elétrica para fazer essa proteção. Isso, Depende, mesmo uma, um, por exemplo, uma família vai de férias uma sim, semana, duas semanas, norma, aí é recomendado. estes, estes agora já todos têm o modo de férias, portanto, eles próprios depois uh, desligam e, faz, e levam a temperatura. Ah, o próprio aparelho já faz essa função. E faz, e faz a proteção à cuba periodicamente para que não haja uh, problemas no, no período em que a pessoa não está a utilizar o equipamento. Cá é outra das diferenças que se vê agora nos aparelhos de hoje sim, em dia. Sim, sim. Eu, porque eu tenho ideia que as pessoas que eu não sigo em um comodoro, há sempre aquela situação, a, a última pessoa que vai tomar banho, a água já vem fria, não é? Poderá. Mas hoje em dia já não é bem assim, não é? Assim, poderá acontecer, depende muito do caudal que temos na saída da torneira. Imagina, se tu tens uma torneira a debitar-te 14 litros de, de, de água por minuto, Tu um termoacumulador de 100 litros, em 14 minutos gastas o, os, 14 litros. Os, o, os 100 litros. Mas se tiveres um, um diâmetro mais reduzido na torneira, portanto, a misturadora, se tiver ali um débito de água de 7 litros, os 100 litros... E como é que nós podemos fazer isso? Há economizadores, chamam muito, vocês vendem os chuveiros já com o economizador, uhum. as pontinhas para as torneiras podemos substituir também, que, são redutores de caudal, no fundo, que ajudam a... Aí já se vai poupar água e vamos também e poupar, poupar, poupar o bom aparelho. Exatamente, vai dar mais rentabilidade. nossa carteira, não é? Exatamente, exatamente. É mais ligado também à sustentabilidade. Exatamente, sempre por aí. Aqui até vimos uma, muitas opções uh, ecológicas, não é? Mesmo no meio destes Exato. aparelhos que consomem, e, e nós sabemos que até consomem, consomem bastante, não é? Consomem, claro. Mas que é, são fundamentais para o nosso bem-estar. Há bem sempre complementos que nos ajudam a poupar. Temos sempre algumas, exatamente, algumas opções. exatamente. Relacionada aqui uma pergunta com os esquentadores. Sim. Esquentadores não ventilados, podem ficar dentro dos armários com tubo ligados à exaustão? E depois, a pessoa que nos manda disseram que deviam comprar ventilados se fosse para pôr dentro do armário. Não, o esquentador, por não, fica sempre dentro do armário. Agora, não sei se acontece, acontece ao senhor uh, ter a, a conduta ligada do, do exaustor ah, com a mesma... É, é a adiante. senhora peço adiante. Ah, desculpa. Portanto, se o esquentador normal estiver ligado à conduta do exaustor, como o exaustor tem um motor elétrico, pode realmente também fazer empurrar os gases para trás e desligar-te do esquentador. As sondas atuam e desligam. Por aí. Mas isso o próprio aparelho já vai fazer, já tem esse mecanismo de segurança, segurança não é? Para a nossa sempre, proteção. Segurança, sempre, sempre muito seguro. Uh... Cá está, tu falaste isto no início do nosso workshop Exato. e nunca convém, não, não é Esquecer. demais. Exatamente. exatamente. Porque são aparelhos que são as pessoas as associam seguros. e associam que podem nos trazer algum perigo, algum desconforto e, no entanto, não há essa necessidade, não é? Porque hoje em dia os aparelhos já estão equipados munidos de forma de a nos Muito de, muita segurança. de muita segurança, exatamente. De a de antes, lei apertou de tudo, tal reviso. maneira uhum. que eles estão mesmo unidos de segurança. Por Sim. isso é que é. É obrigatório é obrigatório por mãe, ser é? instalado por, por empresas certificadas. Que é para não corrermos riscos. riscos. tinha aqui uma questão, por que escolher um ventilado? Então escolhemos, que sobre isso. Pronto, escolhemos o ventilado quando não temos realmente a saída de gases adequada, ou seja, se não temos os tais 30 cm e mais a, a saída de, a direcionada a, a, para a conduta em condições, aí sim escolhemos um ventilado. Sempre ter atenção se a conduta é como ou não para saber se pode ser instalado o ventilado ou não são tudo fatores que depois a pessoa deve se aconselhar sempre com o técnico lá vai para saber se pode realmente instalar o ventilado porque às vezes não é só dizer o meu esquentador desliga, tem um atmosférico e ele desliga, mas não sabendo se a conduta é comum e se há mais esquentadores ligados uh, de natural. Isso o técnico consegue consiga responder a essa, essa questão, não é? De norma, sim, Aliás, claro. deve mesmo deve, ser o deve, técnico desculpa. Exatamente, a responder deve, a, deve ser ele a essa responder questão. essas questões. exatamente. Olha, eu tenho aqui uma questão de forma até uma conclusiva, também já estamos quase a terminar aqui o nosso workshop. Qual dos aparelhos é mais seguro para ter dentro de casa e porquê? Pronto, no, tu, tu, ao longo deste, deste workshop tu destes essas indicações, não existe realmente um que seja o mais seguro, Melhor não o é? Melhor que outro e mais seguro que outro, é assim, segurança, todos os esquentadores são muito seguros hoje, têm todas as normas para serem para terem a segurança, uh, o, o termoacumulador é seguro também desde que esteja bem instalado, tenha o, o diferencial, tenha a, a válvula de anti retorno e, e de, de pressão, se for necessário, colocar o vaso de expansão. Para... Aliás, todos estes acessórios são necessários, são, não é? Tu não por acaso, é, são necessários sempre, para o posicionamento destes aparelhos. Exatamente, sempre com, os, com as uniões elétricas. Tudo isto são coisas que são importantes para a segurança dos equipamentos. Pronto, Temos aqui realmente esta, esta bancadazinha com a segurança, tanto de um lado como do outro, e são coisas importantes. Pronto, Se houver muita pressão, lá está a uh, uh, fazer a instalação da válvula de redutora de pressão, Normalmente, consegue-se, com o vaso de expansão, solucionar hum, a pressão ou, portanto, a purga. Quando a pessoa diz que tem uma purga, está sempre a deitar água a, a válvula. Normalmente Mas é é de em casa de anomalia nós devemos logo atuar, não, é? não deixar assim, as pessoas estão a rachar por muito mais tempo até para prolongar o tempo de vida do, do, do aparelho. Do equipamento, exatamente. exatamente. Pronto, depois é sempre a manutenção, no, no caso dos termóculos, a maioria deles tem sempre anos de magnésio, uh, uh, portanto fazer sempre manutenções Tanto, como periódicas. Portanto, o requer a manutenção, não é? Exatamente, portanto aqui convém fazer uma limpeza periódica e ali sempre também a manutenção ao ano, que acaba no fundo por ser uma limpeza também ao equipamento, sempre por aí. Há uma mensagem final que nos queres deixar, Natália? Eu penso que abrangimos e falámos de quase que falámos, todos os temas. sim, praticamente mas, mas ficou, falámos se tudo. tu achas que ficou a faltar alguma coisa? Diz-nos, achas que... Eu acho que, Rui, acho que temos praticamente tudo dito. Não sei se há mais alguma questão que eu possa ajudar, mas penso que falámos em tudo o que uhum. é uh, a diferença, praticamente, entre os e Nós ficamos sempre automador. com algumas questões por responder e aproveito sim, para, agora... para dizer para, para quem nos está a ver. Claro que todas virão ter uma resposta mais tarde, não é-nos possível, são muitas Responder questões para todas, é? todas neste momento, mas todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Natália, resta-me agradecer-te, obrigado, obrigado pela tua eu, presença, Luiz, foi certamente muito estado. útil, claro que sim, sem dúvida, Deste muitas dicas, muitas sugestões e esclareceste algumas das nossas perguntas. Quanto assim, marcamos encontro no próximo sábado, temos um novo tema, renova a pintura interior da minha casa. Vamos ensinar a, pintar, a ensinar a pintar as paredes do interior das nossas casas, a dar cor, a dar brilho, enfim, a dar vida às nossas paredes. Espero que por si no próximo sábado, mantenha-se em segurança. Já sabe, com isto, este workshop vai ficar disponível na nossa página do Facebook e mais tarde irá estar disponível no nosso site em ww.roamerlan.pt. Obrigado e até ao próximo sábado.